A partir de agora, vocês terão a oportunidade de observar alterações importantes em dorso de línguas. A língua é um músculo responsável por algumas funções, dentre elas a fala, a mastigação, a deglutição e principalmente o paladar. Esse dorso lingual pode apresentar ou trazer alterações importantes que podem ou não estar relacionadas a patologias. As alterações mais importantes dizem respeito à despapilação da região dorsal, algumas áreas erodidas correspondentes ao que se chama língua geográfica ou glossite migratória benigna. Essa alteração não traz nenhuma consequência orgânica, porém muitas vezes confere ao paciente um desconforto ou um dissabor ao se alimentar. Uma outra alteração importante recebe o nome de glossite romboide mediana, onde a região central apresenta uma erosão importante e esta sim pode relacionar-se com doenças fúngicas do tipo candidíase, neste caso necessário tratamento. E por último, uma alteração muito é, clinicamente desagradável, reconhecida como. Língua negra pilosa, onde a região dorsal está recoberta por pigmentos que o paciente ingeriu em curto período de tempo. Obrigada.